Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula do Photoshop Expert. Agora vamos estar vendo a ferramenta de texto. É uma importante ferramenta de, é, de trabalho, porque as imagens normalmente elas podem até passar uma mensagem, mas você sabendo aplicar um texto e fazendo até um certo estilo nesse texto, seja uma, uma das letras maiores ou modificando ele, a gente vai estar vendo também como aplicar num logo, é super importante aprendermos algumas técnicas para edição de fonte e trabalhar dentro de uma imagem um texto. Então vamos lá. Estamos aqui, ó, dentro do Photoshop e a ferramenta de texto ela se localiza aqui à esquerda na barra de. Então lembre-se, sempre que a gente entra em alguma ferramenta ela aparece aqui em cima as opções. Então no o Photoshop quando você coloca aqui a entrou na ferramenta de texto você tem duas opções de trabalhar com ele Clicou eu aumentar aqui a... Vou colocar aqui Escrever Artnet Comando E aumentei aqui o tamanho Estou aumentando no teclado Eu já explico para vocês Então vamos lá Começar aqui de novo Então você tem duas opções Cliquei E já saiu escrevendo Artnet Quando a gente clica e arrasta para sair da ferramenta, vou dar um return aqui ó, no teclado, saiu. Aí eu pego aqui a ferramenta de mover e arrasto o texto para onde eu quiser. Se eu quiser aumentar o texto, eu entro lá na ferramenta de texto, clico uma vez no texto, tenho que selecionar o texto clicando e arrastando, ou simplesmente no teclado, Comand A, ele já pega todo o texto. E aqui em cima vem as opções de fonte. Aqui eu tô com a fonte Pluto Você clicou aqui, você acaba vendo as fontes instaladas no teu sistema operacional As que você pode usar Ou simplesmente você clicando aqui no nome da, Deixa eu voltar aqui Clicando aqui no nome, selecionando, aí ele ficou azul Você pode ir no teclado também, ó Na setinha ele vai mostrando cada, cada texto, cada fonte ali, ó, que está sendo alterada Aqui também tem mais opções, ó Conforme a fonte, né? a gente tem tem um pouco uma outra aqui, Acho que mude é esquece aqui ó então você tem aqui algum conforme a fonte ela tem algumas opções de bold italico tá? se eu quiser aumentar aqui ó espaçamento também temos ó se você clicar no comando de ter, peraí, Deixa eu, deixa eu aqui com a selecionada Isso, paleta aqui ó, caractere ela fica aqui ó tá vendo um window Fica uma palheta de opções de texto, ó. então por aqui também, deixa eu sem aqui, ó. por aqui eu posso mudar a fonte, posso mudar o tipo dela, aqui se é mais fina, né? aqui é o tamanho, ó. cliquei ali estou aumentando no teclado, ou entro aqui e digito o que eu quero também, aqui é espaçamento entre linhas, então deixa eu escrever algo mais aqui, ó. Artnet Digital. Comandar Então se eu cliquei aqui ó, Eu posso Devagar, ó, colocar os números Posso ir aumentando esses números ó, que São distância entre linhas Aqui são distância entre Aqui vamos ver Aqui, aqui agora não dá para usar Mas esse aqui, ó, são distância entre palavras Entre letras ó, Distância entre letras Aqui É a largura da fonte ó, Ela pode ser alargada as fontes que é diferente do de cima né? tá, Trabalhei a, a distância entre letras Agora eu estou alargando a fonte Eu posso clicar aqui e arrastar também ó. Então aquela fonte matriz Que era uma Ela era usada 100% né? Do jeito que ela foi criada Ela já está agora um pouquinho mais alargada aqui. Tem a opção aqui embaixo De ter tudo caixa Um pouco bold, um pouco mais é, Tudo italic Tudo caixa alta Aqui também ó, serve a primeira palavra caixa alta, o resto ela fica caixa alta, mas a primeira letra maiúscula fica um pouco maior aqui. Tá? Então tem essas opções aqui para vocês irem dando uma olhada. Então aqui a gente identificou, vamos supor que eu queira o texto um pouquinho inclinado. Aí eu quero mudar a cor, a mesma coisa, aqui em cima ó, eu tenho a opção de... Deixar o texto justificado À esquerda, à direita Aqui é a cor do texto Posso mudar a cor a qualquer momento Aqui também tem uma ferramenta bem interessante para texto Que é a distorção Então a gente coloca aqui ó. O bacana é que ele fica ainda editável Deixa eu colocar o texto aqui no meio opa ele tá é, saindo aqui Deixa eu escrever de novo aqui Internet digital Vou colocar o i minúsculo Vou colocar um pouquinho de espaço né entre as letras também vamos voltar a esticar ele um pouco aqui para ficar diferente vamos colocar um um azul escuro pronto colocar justificado né? aqui, ó, no centro para colocar bem no meio do nosso arquivo ó, selecionei os dois com a ferramenta de mover cliquei aqui cliquei aqui então, ele está bem no centro do meu arquivo agora isso serve para qualquer objeto que você queira alinhar centralizar então aqui ó voltando lá na ferramenta de texto a gente tem aqui em cima essa opção de distorção. Ó, a gente vai controlando aqui, ó. Pode ser para cá, pode ser pro outro lado. Ó. Então isso aqui para fazer uma testeira, aplicar ele num logo nos ajuda muito a fazer uma curva. E o interessante é que ele continua editável. Então se eu, vamos colocar, vamos ver isso aqui, ó. Se eu, vou dar ok Se eu colocar aqui Artnet Imagens Ele continua tendo o mesmo recurso ó, De distorção ó, Vou dar um coma de T aqui Que também ele diminui ó. É, ó, A ferramenta de distorção A ação né Então ele vai pegando conforme A gente deixa aqui ó. Ó, Mais inchado Posso colocar ele pouquinho inclinado ou mais ainda, então ela fica com edição, se eu colocar none ele vai voltar como estava no começo, ó, sem distorção nenhuma, vamos tirar aqui imagens, uma opção muito boa de texto é você escrever num caminho, ó. pegar aqui um path Vou dar uma melhorada aqui para ter uma leitura o texto, pronto. Então eu vou pegar aqui o, um texto, esse texto poderia vir de um outro documento, poderia ser de um Word. Tendo um caminho e com a ferramenta de texto, ó, encostou, ele cai um cursor lá, eu vou dar o CTRL V que é o paste e caiu. Nesse momento o digital sumiu, então a gente precisa dar uma andadinha com essa setinha aqui ó. Tá? Deixa eu virar ela para frente. Aí virou. Vamos diminuir um pouquinho o texto aqui. Ó. Digital. Ó. E ele também continua editável. Então eu posso pegar aqui a ferramenta de path, ó. clico nele, posso incluir outro, outro ponto. Ou mover ele. Ó. Tá? inclui o ponto. E aí o texto vai seguindo o caminho. Às vezes ele pode seguir uma foto, pode seguir uma arte, um coração, uma lua. E aí a criatividade não tem limite, né? Uma outra opção bem interessante que eu vou mostrar para vocês é a edição do PEF. Então, ó, na ferramenta de texto, né, quando a gente entra aqui, temos também, ó, um menu aqui em cima de texto, tá? Então temos essa outra paleta de parágrafo aqui, então toco aqui, tô na paleta de texto, então tem as opções aqui, ó, o que dá para fazer com texto. E aí tem, temos aqui, ó, converter em WorkPath, Quando a gente clica aqui, converter em WorkPath, olha, ele converteu a minha fonte em path, Aí eu pego a ferramenta de path e posso vir aqui e dar uma trabalhada diferente em alguma letra. E aí cria-se um estilo. Ó. De repente sai um logo aqui, ó. Ah, então dessa forma a gente vai editando. Venho aqui, ó. Estou com PEF. Lembra? Salvar para não perder. E colocar aqui agora um sólido de cola para ele ficar editável. Ele vai identificar e colocar a cor só. Lá onde já estava, ele aqui, ele é um vetor, então como ele é vetor, ele pode sofrer distorções para menos ou para mais, ele não vai perder qualidade. Se fosse imagem, nesse momento já teria destruído a imagem, porque é pixel. Então tudo que é vetor, ele sofre alterações e não perde a sua qualidade. Se ele tiver realmente a propriedade vetorial, que é né? no Photoshop, temos essa ferramenta e algumas outras e também temos a opção de ainda continuar mudando ó. posso vir aqui puxar mais um pouquinho puxar isso para cá ou até incluir alguma coisa aqui né posso é, fazer um, um outro desenho como eu tô ali no como eu tô aqui dentro do vetor eu vou adicionando outros vetores aqui dentro não temos limite ó. Tá? Então dessa forma você cria aqui um logo diferente Porque você pega o texto e trabalha a fonte E é isso aí pessoal Até mais, obrigado